semana eu pensei numa coisa diferente pra gente fazer por aqui, diferente do que a gente tem de aula toda semana. Essa semana então eu tive a ideia de trazer esse quadro, esse quadro que vai se chamar o sucesso deixa pistas, né? E eu acredito muito nisso, realmente eu acredito que o sucesso ele vai deixando alguns detalhes, né? Que a gente consegue analisar, que a gente consegue perceber. Então hoje começa esse quadro e nas próximas semanas também eu vou chamar mais algumas pessoas para conversar comigo né, sobre esse assunto, para quê? Para que elas sejam pessoas que vão inspirar vocês, né, que vão trazer o seu olhar sobre o mercado né, de organização e cerimonial de eventos, e é essa a ideia. Então fazer um bate-papo para que essas pessoas possam inspirar vocês, para que vocês sejam profissionais cada vez melhores. E a gente entender um pouquinho como é que funciona, né? Como é que é a dinâmica de uma empresa, né? De uma prestadora de serviços de cerimonial e protocolo de eventos, tá? Então, essa semana, a primeira pessoa com quem a gente vai conversar é a Paula, da BW Cerimonial Eventos. Então, é com ela que a gente vai começar, né? Com ela que a gente vai dar esse início, esse start nessa... Nesse quadro, vamos chamar assim, né? Não sei muito bem ainda como é que vai realmente se chamar. Então, eu quero muito dar as boas-vindas. A Paula já tá por aqui. Eu vou aguardar um pouquinho mais para chamar ela, né? Para que mais pessoas uh, vejam aqui no Instagram, né? Que a gente já tá online, que a gente já tá ao vivo. Para que ninguém perca né? esse momento aí de bate-papo, de conversa, de troca de ideia, de troca de experiência. Eu acho que isso é muito enriquecedor na nossa área, e eu acho que isso falta um pouquinho também da gente falar, né? E chamar aquelas profissionais que acabam se destacando um pouco mais no mercado. Afinal de contas, a gente precisa ver essas histórias inspiradoras para também nos inspirar, para também nos ajudar a ir um pouco mais longe, né? E chegar onde a gente sonha, onde a gente... Ah, tá, tá. Então, como eu tava te dizendo, né, Paula? Conta aí um pouquinho da tua história, como é que tu começou, como é que foi o início da tua trajetória, né? Se tu já trabalha há bastante tempo, há quanto tempo tu trabalha... Enfim, contar um pouquinho aí do seu né, da tua Pô. vivência aí na área de organização de cerimoniais de eventos. Então tá, prazer, eu me chamo Paola. Eu trabalho com um cerimonial de eventos, agora oficialmente, vai fazer um ano. Né? Mas eu trabalho na área de casamentos há cinco anos. Né? Eu trabalhava, trabalho ainda né? com doces, bolo, né? sempre metida com decoração. Ah, Agora tá sem eco, ele falou. É. Que bom. É. Eu baixei o volume baixei aqui o volume. também. Bom, e aí e a, então eu trabalho já, né? Sempre sem casamento, a vida com as noivas, elas sempre pediam dicas de coisa, e eu sempre fui muito metida a querer fazer festa, a me envolver com festa, com, festa, com eventos, e geralmente eu, eu fazia isso para as minhas amigas, mas a é chegada. Mas aí, a partir do ano passado, eu pensei nisso, né? Alguém também me comentou que eu tinha tino para isso. Aí eu falei, bah, é mesmo, né? Eu vou ver se eu começo a investir nisso. E aí eu entrei num grupo de cerimonialistas, eu não sei como, eu apareci lá super perdida. Elas falando sobre tudo e aí eu pedi uma, uma ajuda, assim, como eu podia entrar nesse ramo. E aí apareceu né, tudo, aí me mandou uma mensagem, eu achei muito legal. Porque uh, minha mãe que aí me atendeu com muito carinho, conversou comigo, explicou bastante né, como funcionava essa área. E a partir daí eu comecei a, a seguir essa, essa área. aí e, e eu tô muito feliz. Né, tô, tinha sido muito melhor do que eu esperava. Ai, que bom, Paula. E atualmente, o que que você faz então? Né? Quais serviços que você oferece? Que como é que como é que é o teu trabalho em si, um pouquinho do teu dia a dia, da tua rotina, enfim. Eu trabalho então com no caso com assessoria cerimonial parcial e completa. Eu foco mais na completa. Mas como eu estou recém começando, então estou dando opções até mesmo para ser mais conhecida pelos noivos, né? E aí, então, eu converso muito com eles, eles me encontram no casamento.com, no, no site, no, pelo Facebook, também pelo Instagram... E aí então eu tenho aquela conversa com eles toda, vejo o que, que eles desejam, como eles querem realizar o sonho deles. Eu foco muito no sonho do casal, o que, que eles desejam fazer. Né? Para mim, isso não é nada impossível, né? Porque eu já agora nesses últimos tempos, uma noiva comentou que ela não gosta de flor, outra disse que não quer ter bolo de casamento. Agora eu, eu fiz no último fim de semana um casamento burro no navio, num barco, né? Então sempre tem muitas, muitas coisas diferentes que os noivos querem. Então eu tento né, agradar eles de todos os modos para que os sonhos deles possam ser realizados. Ah, isso é muito legal, né? Porque realmente tem noivos que vêm ali com um padrãozinho, né? Mais ou menos como é que eles querem o casamento, eles sabem como é que eles querem, eles imaginam aquele modo mais padrão. Mas também vem uns com algumas ideias bem fora da caixa, né? É verdade. Então, que não é tão habitual, pelo menos, a gente ver, né? E isso que é legal, a gente conseguir também abraçar esses noivos e tornar esses sonhos realidades com as peculiaridades que cada um tem, né? É. Muito bacana, Paula. E qual é a melhor parte de trabalhar com organização de eventos? Eu... eu... É uma... O que eu acho mais legal? Ai, eu amo Ai, eu falar sobre casamento, né? eu falo para elas que eu não me importo, pode mandar ideia de decoração, pode mandar ideia que tu quer, eu não me importo que eles decidam coisas bem diferentes, sabe, bem fora da caixa, eu acho isso muito legal, muito desafiador, né? e isso é o que eu acho que eu gosto mais, sabe, na, na parte que a gente vai para a decoração. Para ver com eles o que, que eles querem, né? Ver como, ele, como eles desejam. Eu gosto muito disso. Às vezes a gente vê aquela caixinha no Pinterest. Que é, tem muita inspiração, mas eu acho muito legal quando ela se torna a realidade. Né? E eles gostam mais ainda, eles ficam muito surpresos, porque fica às vezes melhor do que eles imaginavam. Então essa é uma parte que eu mais gosto. É a concretização, né? No final das contas, né? A concretização do tudo. E me conta aí, vamos ver se a gente tem aí. Uh, qual a melhor e a pior experiência que tu já teve? Não sei se tu já teve uma melhor e uma pior experiência, mas, sei lá, alguma coisa que realmente tenha te desafiado ou algo que tenha sido, nossa, foi muito legal essa experiência. Já aconteceu isso contigo nesse tempo de mercado? A melhor, assim, uh, o que eu tenho é eu conexão tenho a conexão com as noivas, né? Eu vejo que, eu elas, vejo elas, são que elas são muito... São... No caso, elas no caso, querem elas muito querem ter, ter afinidade. afinidade. Né, com as pessoas. Eu baixei o eu volume. Baixei. Não sei se tá dando eco ainda. eu baixei também. Tu tá de fone ou tá, tá sem fone. fone? Tô com fone. Eu também tô. Tem alguma coisa ou não? Tá aqui sem. É, mas eu acho que sem piora. Sem o fone fica até pior. Tá. Continua? Tá. Continua. Então, uh, o melhor é a conexão com as noivas, né? Eu gosto muito, assim, de ter essa conexão com elas, e elas ficam bem felizes também, porque tem alguém ali que tá junto no, nas ideias delas, né? Então, boas experiências até agora eu tive em todos os casamentos que eu realizei, assim, alguma marcante, ainda não, né? Mas uma dificuldade que eu vejo muito, assim, que eu tenho percebido, é na questão dos fornecedores, às vezes, né? que é bem complicado, que realmente tem que ser tudo no papel, porque pode dar uma loucura. Nesse último evento agora que teve, foi maravilhoso, né? deu tudo certo, mas a, que foi no barco, ele estava a passeio uma hora antes do casamento dos noivos. Então a gente teve que fazer uma correria em uma hora para deixar pronto para os noivos subirem. E o noivo não queria perder o pôr do sol. Que foi por isso mesmo que ele alugou o barco. E o casamento atrasou 15 minutos. Né? E é por causa de, justamente por causa disso. E aí, mas aí no fim, tá, ah, deu certo, o sol faz que atrasou para descer, né? Pra ter o pôr do sol. As fotos, ficam, eu acredito que tenham ficado lindas ainda, não tão prontas, né? Mas esse foi um grande desafio, que eu tava esbaforindo, porque a gente tinha combinado uma coisa, depois aí na hora falaram outra. E aí foi uma correria do cão. Mas no fim deu deu tudo certo. Então, o maior desafio que eu vejo é essa conexão, às vezes, com fornecedores. Tem que, realmente, ter tudo alinhado para não acontecer de ficar à mão, assim, na hora, né, acontecer alguma coisa que possa até mesmo prejudicar o casamento. Sim, é, fornecedor tem que ter esses alinhamentos, né, e, realmente, tem que ter tudo no papel. Quanto mais a gente tiver no papel, é seguro o casamento tá, né, no final das contas. E melhor do, do casal, né. É. Quais os principais é. desafios que tu já tu, já já enxergou assim? Nossa, isso é um desafio mesmo? É, além dos fornecedores, teve mais algum, né? Alguma de repente família, alguma coisa nesse sentido, né? É. Como, é, tem alguma história assim para nos contar? É. Tem, agora eu me lembrei do primeiro casamento. Né? A não sei que eu estou falando, eu não tive desafio, tive sim, muitos grandes. No primeiro casamento estava muito quente, né? a noiva no dia, quis trocar o horário. Um dia antes, trocou o horário de todo o casamento. Por sorte, eram poucas pessoas, né? Mas mesmo assim, ó... Não, não ouvem, né? Às vezes, o que a gente dá, né? Às vezes, as pessoas elas acham que a gente não tá, talvez, querendo gastar mais, né? Uh, mas não é. A gente quer que o casamento seja confortável, então, esse foi um dos grandes desafios e também na questão da família. Se meter com os garçons, se meter com o que a gente está fazendo. Você tem que ter muito jogo de cintura para poder deixar todo mundo calmo. né? Tem que revisar, tem que leram um cronograma várias vezes para que tudo né, no dia ocorra certinho como realmente é para acontecer. Mas é, é um grande desafio também, às a família. Mas depois, no fim, está tudo certo. Está todo mundo nervoso também, né? Temos aí listado né, conciliar todas as expectativas uh, de fornecedor é. né, com o fornecedor e também com a família, né? Que às vezes é. realmente dá uns perrengue, dá uns verral <risos> e a gente tem que saber lidar com isso, né, Paula? Que nem tu disse, jogo de cintura na nossa Sei profissão é, é palavra-chave, né? Palavra de... É, uh, como é que falam? De guerra, né? Então, é bastante mesmo. E tu já viveu alguma situação muito inusitada em algum evento? Ah, eu já vivi de ter perdido o nojo no dia do casamento, já. Teve ah, <risos> né? um dia que a gente não estava achando. Que, na verdade, a... às vezes a comunicação com o telefone é ruim, dependendo de onde o local é, né? E, e o noivo eu fiquei sabendo que ele tava bem nervoso, daí eu fui procurar ele, só que não achamos ele, não sabíamos onde ele tava, o hotel era imenso. Eu fiquei muito nervosa nesse dia, porque, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Onde é que tá o noivo? Mas aí depois a gente, eu achei ele, conversei com ele, ele tava super nervoso e aí deu tudo certo. Mas esse foi o mais inusitado realmente que teve, que foi ter perdido o noivo, meu Deus. Imagina o susto, né? Perdi Mas... o noivo, o que, é que eu faço agora? É verdade. Coisas então, é que acontecem, né? Só na nossa profissão, às vezes acontecem é. essas coisas, né? De, cadê o noivo? Cadê a noiva? E o medo de alguém não aparecer na hora. Hum, meu, Deus na hora. meu Deus, eu é. sempre falo, até hoje, assim, eu, eu tenho. É, nunca aconteceu comigo, né? De um noivo, uma noiva da cair fora na hora, assim. Mas sempre dá aquela aceleradinha, aquela palpitadinha no coração se a noiva atrasa ou se o noivo atrasa, Eu é... Sempre dá aquele nervoso, sempre bate nervoso. Dá, tá. dá, sim. E como é que tu lida com essas situações, Paula, assim, que aparecem, surgem, né? A gente não programa isso, né? Sendo que a nossa profissão, ela é muito regrada, ela é muito cheia de planejamento, de organização. A gente tem tudo cronometrado, né? Cada momento daquilo que vai acontecer. E quando acontece essas coisas? Como é que tu lida com a pressão ali na hora de ter que resolver algum assunto? Por exemplo, o noivo queria a foto com o pôr do sol, mas aí atrasou um pouquinho, poderia ter atrasado mais ainda e o pôr do sol ter sido perdido, ou daqui a pouco realmente o noivo lá se perdeu, não sabe onde é que tá, deu B.O., fugiu... Como é que tu lida com essas pressões aí que podem surgir no dia? Bom, eu, o uh, que eu posso dizer? Na questão do cor do sol, eu pedi para o celebrante acelerar o discurso, né? Eu digo, ó, acelera aí que eu já estou 15 minutos atrasado. Pedi para o pessoal, eu já pedi para a moça também encurtar a música da entrada da noiva, que era uma música de 3 minutos, bota um, vamos ter que ir ajustando aí para pelo menos conseguir pegar o pôr do sol, né? E nessa questão, assim, do, do noivo, tinha que achar ele de alguma forma, né? Fugiu, não teria fugido, eu acho, né? Até agora, no dia, pelo menos, ele estava lá, né? Mas essas situações, tem que ter muita calma, para não deixar a noiva nervosa, não deixar o noivo nervoso, dizer que vai dar tudo certo. E antes mesmo do casamento, eu sempre digo para eles que nada sai 100%. Vai ter alguma falha em algum momento, mas que eu vou fazer com que nada aconteça. Mas é que não depende de mim, né? Tem outras coisas também. Tem até mesmo o clima também, né? Pode estar chovendo no dia para é o casamento, se é na rua. Então, tem muitas coisas que podem acontecer, mas eu sempre te, converso com eles antes, tipo, uns dois dias antes eu me reúno com eles, tento acalmar. No dia também do evento eu vou aonde eles estão para conversar com eles, ver se está tudo alinhado, e eu já levanto bem cedo. Eu levanto, independente da hora que for casamento, 5 horas da manhã eu estou de pé e já vou mandando mensagem, ó, tal horário tem que estar aqui, tal horário tem que estar ali, para não se atrasar. Até agora nada saiu do, do percurso, né? Achamos todo mundo, né? Deu pôr do sol, mas pode acontecer, né? Mas é sempre aviso eles que às vezes tem coisas que não tem como controlar. A gente tenta fazer o melhor, né? Mas às vezes não dá. Sim. E também ao longo do dia, né? Ao longo da montagem do evento o próprio evento, você pode dar alguma coisa com, Sim. com algum fornecedor, por exemplo, e que foge realmente do nosso alcance, né? Sim. Então, realmente, é alinhamento de expectativa, né? É ótimo a gente ter com eles. Porque é isso, né? É claro que eles têm a expectativa de que as coisas saem maravilhosas. Claro, mas claro. a gente sabe que alguma coisa pode acontecer. E realmente, muita coisa foge do nosso controle, né? Foge Sim. daquilo que a gente pode fazer, ou daquilo que não tem como fazer, ou não tem solução. Enfim, né? Por mais que a gente planeje, imagine... N situações, nem todas a gente sempre vai conseguir, né? Sim. E tem, tem que alinhar mesmo. E como é que tu vê daqui a cinco anos, Paola? Bah, já eu, nisso? eu daqui a cinco eu anos espero, cinco anos espero anos ser uma na Kátia da vida, né? Eu <risos> espero estar, estar lá, ser a metade é. do que tu, tu, pelo menos, já é, é. né? Eu me inspiro muito na, nos, é. nos teus ensinos, é. né? Dos seus casamentos é. que tu já fez aí. É. E eu espero estar assim, né, ser uma melhor cerimonialista, poder auxiliar as noivas muito mais do que eu me esforço em auxiliar. Né? Eu vejo isso, né, a gente já faz casamentos para a Serra também, a gente já tem casamentos lá para Serra, coisa assim eu espero estar fazendo casamento em outros lugares aí também, porque eu não me importo com distância, né, não me importo fazer, eu gosto de desafio. Então eu me vejo fazendo casamentos em vários lugares aí, um, um dia, e até na neve, quem sabe, né, nunca se sabe. Então, Vamos lá, né? É, por que não, né? É, a gente tem que sonhar também, além dos nossos casais, né? A gente fala para os nossos casais que não tem sonhos impossíveis, que é, é possível é. sonhar. A gente também tem que sonhar como Sim. profissional, né? É isso aí. É. é isso mesmo. E o que você falaria hoje, Paula, para alguém que está começando? A pessoa chegou em ti e perguntou, Paula, eu quero começar nessa área. O que, que eu faço? Por onde eu começo? Qual a melhor forma? O que, que tu falaria para essa pessoa? Que conselho tu daria? Eu diria para ela não desistir, que às vezes a gente acha que vai acabar o mundo. Eu, quando eu tive meu primeiro contrato cancelado, eu fiquei muito chateada. Mas eu sabia que não era por mim, era porque a pessoa que não quis, estar no direito dela, né? Mas eu achava que eu nunca ia conseguir ir para frente. Máscara tem que acreditar em si, tem que seguir a Kátia Fell no Instagram, fazer o curso de mentoria. Às vezes a gente acha que não, não precisa, mas precisa sim que é muito bom, muito importante, porque ajuda a gente, às vezes, não errar em certas coisas, né? O que vai facilitar a nossa vida, a gente tem que fazer, né? Então, eu diria isso para essa pessoa, não desiste, realmente, procura uma boa, uma boa mentora para te auxiliar quando precisar. A mentoria é bom porque ela te dá um atalho, né? O objetivo da mentoria é que a pessoa que está sendo mentorada tem um atalho ali de alguns anos pelo menos nem né? tudo, estou precisando aprender tomando na cabeça, né? É verdade você é é. Causa, Dá para se livrar de um aprender, aprender com o um erro do outro do que o seu próprio erro, né? Verdade E para finalizar o que, que você ainda deseja realizar como profissional da área, Paula? Ah como, como profissional da, da área? área eu faço alvos a curto prazo, porque eu sei que eu posso, que eu vou conseguir, sabe? Até agora eu tenho conseguido, mas é o que eu sempre penso assim, é ser realmente uma boa profissional, uma excelente profissional, na verdade, para ser uma referência para os noivos e que eles também possam ter total confiança em mim e também indicar para outras pessoas. É sempre isso que procuro, ser, oferecer meu serviço com excelência para eles, para eles poderem ficar felizes, eu espero melhorar cada vez mais, né, e também uma coisa muito importante que eu vejo em mim é ser controlar muito as minhas emoções, não ser tão emotiva para na hora não desandar tudo, eu sou muito emotiva, então eu tenho que ter um pouco mais de firmeza, até mesmo para poder ter muito mais jogo de cintura, então é isso que eu vejo daqui para frente são meus alvos, assim, que eu pretendo, Então né? tá. Gostaria de deixar alguma mensagem final para quem está nos escutando, nos assistindo? Ah, eu queria agradecer ainda muito, que eu né? Pra, por ainda ti ainda também ter me convidado para falar um pouquinho ainda. da. Né, do meu profissional, de como estou indo com os noivos, eu fiquei muito honrada mesmo, e eu falo para o pessoal não desistir, continuar indo, realmente não desistir, porque é muito bom trabalhar com eventos, é muito bom trabalhar com pessoas, ainda mais que realmente elas tenham as expectativas, né? é muito bom tu ajudar a conquistar, construir um sonho. Né? e tu vê é se bem realizar, bem e tu vê essas bem pessoas bem felizes, bem. eu acho isso muito muito bonito, muito lindo, e que o pessoal aí não desista quem tá começando, que vai dar tudo certo. é isso aí, muito obrigada também, Paula, por ter aceitado o convite, fico muito feliz, e tenho certeza que a tua história vai Uh, inspirar muitos outros profissionais, vai inspirar outras pessoas que estão começando também, né? Então, uh, eu sempre falo, né? Não é porque a gente está há pouco tempo no mercado que a gente não tem uma carreira de sucesso, que a gente não constrói é. uma carreira de sucesso, e você é prova disso, né? Tem um aninho ainda, mas já tem aí uma carreira sendo consolidada, sendo construída e já está deixando o, a sua marca no mundo para o nosso mercado. Então, eu te agradeço muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, tchau, tchau, tchau, até tchau, mais. Tchau, tchau. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.